E aí família, beleza? Tudo bem, sumi, mas não morri, trocadilha na parada Então mano, é o seguinte, hoje eu vim aqui fazer um vídeo, pedir desculpa Não postei vídeo terça-feira, tá acontecendo algumas coisas, lembra que eu falei, não sei se você vai lembrar, se você viu Mas no vídeo de especial aqui, praticamente de mil inscritos, eu fui sincero, eu troquei uma ideia, eu mandei o papo reto E eu falei o que eu tinha que falar, e o que eu acho, e o que que eu vou fazer nesse canal, tá ligado? Então é o seguinte, é, quando eu fiz esse vídeo, eu falei que eu queria fazer é, esse canal uma forma de expressão Algo que eu possa compartilhar, algo que eu possa conversar com você E a gente poder, sabe, ter uma... como é que eu posso dizer? Ter uma afinidade um pouco melhor, tá ligado, mano? E eu acho que é isso que eu vim fazer agora Eu não postei vídeo nessa terça-feira porque tava com, tá acontecendo algumas coisas, tá ligado? Tá um pouquinho complicado pra mim e eu também não tava muito bem gripado, estou é, melhor já, graças a Deus mas tem consequências é, eu estava gripado aí depois de um tempo aconteceram algumas coisas aí um pouco desanimadoras não tem a ver com você totalmente diferente, você está me apoiando muito recebi uma, um presentão de um amigo O a gente está aqui é, para quem não sabe, eu vou mostrar em outro vídeo isso daqui é muito importante, cara eu parei esses dias, abri, olhei e eu tô procurando um lugar para colocar isso daqui E vai ser muito show Se você tem Você participa do meu grupo Você sabe do que eu tô falando Eu quero muito mostrar ela para você que não participa do grupo Se você quiser participar Vou deixar o link aqui embaixo no comentário Então você vai lá, clica, entra no grupo Porque além de Eu mostrar algumas coisas um pouquinho Exclusiva no grupo Eu também é, Uma coisa que eu vou fazer Um compartilhamento lá que é só para quem participa dele Beleza? Então vamos lá, mano Aconteceram algumas coisas animadoras aqui comigo E eu tô um pouco, tá ligado? Um bloqueio aí de, de criatividade Não é esse o problema É que a preocupação é muito grande Chegou o final do ano O meu trabalho dobra Eu não vivo do YouTube Então o meu trabalho ele dobra, literalmente Minhas preocupações dobram O Enzo O Enzo uma surpresa Tá sentindo dor de dente O Enzo tem 3 anos, dente de leite Tem uns dentinhos dele que tem Tá meio podrezinho E agora ele começou a reclamar de dor de dente Então, cara, isso é coisa que me atrapalha muito, tá ligado, mano? Porque eu não consigo pensar em fazer alguma coisa Eu só fico preocupado em tentar resolver, mano Não quero deixar ele sofrer Quem teve dor de dente sabe que é uma coisa bem complicada E é bem difícil de dar Agora imagina numa criança Imagina que tudo que for acontecer, tá ligado, com essa criança, é responsabilidade sua Porque é você que cuida, tá ligado, então, logicamente então, Quando eu falo você, eu falo os pais Então, mano, eu fico muito preocupado, eu não consigo pensar, não consigo fazer nada Eu quero ajudar ele, entendeu Então, acho que é por isso que eu não acabei não postando o vídeo Não tinha nada preparado é... Aconteceram algumas coisas também de... Sei lá, eu vou pensar direitinho se eu devo contar aqui ou não Eu não sei se, se deve chegar a esse ponto de eu chegar e, e passar isso pra você Que eu também não quero passar só tristeza Mas eu, eu falei que eu quero compartilhar com você, tá ligado, mano? Tudo que acontece Então por isso que eu vim trazer esse vídeo explicando pra você o que, que aconteceu Porque eu não postei Que eu vou, eu vou sem continuar Entendeu, mano? Eu quero trazer meus dois vídeos por semana Quero saber também o que, que você tá achando da gameplay, se você tá achando legal. Eu fiz umas gameplay, uma gameplay de Call of Duty aqui no, no, no canal. E eu tô jogando muito bem, muito, muito bem o Call of Duty. Tô gostando demais de jogar. Eu não tô postando aqui, mas eu tô jogando ele, tá ligado? Eu chego do trabalho, pum, eu vou e jogo. Eu não quero jogar só o multiplayer, eu quero trazer o Battle Royale também, então comenta aí. Eu tô vendo também os comentários das pessoas que estão mandando eu baixar jogo e adicionar pra jogar. Pode ficar tranquilo que eu vou baixar, eu vou jogar e eu vou aprender a jogar, na verdade. Então, mano, vamos lá, vamos lá, eu vou sim o baixar. Depois eu vou mandar uma mensagem pra você Que me mandou baixar jogos aí O Zack o Matheus Então vou baixar esses jogos aí vamos ver como é que é E vocês me ensinam, beleza? Não sei como é que é, mas é isso, mano Então assim, a minha sexta-feira vai ser A sexta-feira da gameplay Esse vídeo eu vou excluir ele depois, eu não vou deixar aqui Ele é um vídeo informativo, então Mano, tamo junto, valeu Até a próxima aí eu fui...